Boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite ao Lindberg, ao Jorge, ao Márcio e a todos e todas que estão assistindo é, pela nossa transmissão no webinar essa aula do curso O Mundo em que Vivemos. Vocês já estão acompanhando há alguns dias o curso, conhecem o nosso procedimento. Eu vou fazer uma. Walter, pode podemos ir direto na aula, Walter, com o okay. professor Jorge, tá bom? Pode conduzir. Muito bem. Então, retomando aqui, essa é a quarta aula do curso O Mundo em que Vivemos. Esse curso tem dois módulos, o primeiro módulo intitula-se A Nova Guerra Fria e Quente, Estados Unidos e China, e o segundo módulo é O Império contra a Nuestra América. Nós já contamos aqui com uma aula do professor José Luiz Fiore, professor convidado da UFRJ, com uma aula do embaixador Celso Amorim, com uma aula da presidenta Dilma Rousseff, e agora estamos contando aqui com o professor Jorge Romano. Jorge Romano Chute é professor da Universidade Federal do ABC e tem um passado muito interessante que ele próprio nos contará se quiser, tá é certo? Ele é de ascendência holandesa e italiana, um militante internacionalista do movimento sindical, é, num certo momento da sua trajetória veio para o Brasil e não conseguiu ir embora, é certo? <risos> Continuou militando e teve uma vida que continua muito feliz aqui, a gente gosta muito dele, é meu colega na Universidade Federal da BC e ele vai nos transmitir um panorama das disputas e conflitos nessa relação Estados Unidos e China. A última aula desse primeiro módulo, no dia 24 de junho, será com o Breno Altman, sobre o debate entre os estrategistas dos Estados Unidos e da China, e depois nós começaremos com o segundo módulo. Uma observação importante que eu faço sempre é que os alunos estão assistindo a aula pelo Webinar, e, portanto, não haverá interação direta entre os alunos e o Jorge. Eu vou acompanhar as questões que forem colocadas no chat do webinar, consolidarei as questões e transmitirei ao Jorge depois que ele concluir a palestra. Da mesma forma como nas outras aulas, o Jorge vai definir o tempo que ele tomará na sua palestra inicial, alguma coisa que pode durar entre 40 minutos, coisa que todos prometem no início, e que, em geral, toma more e 20 que é o que todos fizeram, até agora. Então, nos 40 minutos finais, a gente apresenta as questões que tiverem aparecido no chat e ele as comenta até às 11 horas. 11 horas, pontualmente, nós encerramos. Então, sem mais, com a palavra o professor Giorgio Romano. Muito bem. É, agradeço o Waldo Pomar, o Lindenberg Farias, os demais envolvidos nesse curso, Aproveito dar saudar a nova direção da Fundação Marcelo Brahma, a figura do Luiz Mercadante, e aproveito também para parabenizar a gestão do Márcio Postman pelos trabalhos realizados, tive a oportunidade de participar de alguns, aliás, de vários. Como o Valto falou, eu sou professor associado da Federal do BC, mas desde o início de fevereiro, eu estou em afastamento para fazer uma pesquisa pós-doutorado na Universidade Livre de Amsterdam, uma pesquisa sobre a relação China-Europa. Bom, o coronavírus impactou bastante a minha vida, complicou meus estudos, mas, ao mesmo tempo, a pandemia acentuou tendências existentes, movimentos em curso, e nesse aspecto, na verdade, falo, de certa forma facilitou, está facilitando a minha pesquisa. Eu vou compartilhar com vocês algumas dessas tendências e movimentos que estou pesquisando aqui. Quero te dizer também que houve uma mudança grande na visão sobre o Brasil nesses meses que estou aqui início de fevereiro, quando eu cheguei, percebi que o Brasil tinha saído do radar aqui na Europa. O enorme interesse que havia alguns anos atrás tinha desaparecido, tanto na academia como na mídia. Agora, o coronavírus né, trouxe o Brasil de volta no centro das atenções e, é, e até assim pessoas comuns aqui... É, é, que tem agora uma opinião sobre o Brasil, infelizmente, é como vocês podem imaginar, a mais negativa possível. Né? Nesse caso não vale a máxima que não importa que você fala, se fala bem ou mal desse que fala de mim. Né? É, nesse sentido, o coronavírus né, mostrou também de forma mais clara para o mundo o perigo que o governo bolsonaro representa. Eu, assim, de longe, acompanhando evidentemente as coisas aí, os WhatsApps, os grupos, mas eu vejo muita gente na esquerda no Brasil enfatizando a força que o governo Bolsonaro ainda teria. E, e eu não tenho muita certeza disso. Para mim, os números os fatos apontam para um governo em decadência com pouca possibilidade de reconquistar o apoio e a confiança que teve só um, um ano e meio atrás, né? independente do fato de é, que possa ainda fazer muitos estragos. Né? E, e isso contrasta é, com o que eu vejo aqui na Europa, né? porque chama justamente a atenção é, que a, a pandemia né? gerou aumento do apoio aos governos de plantão. Né? É, isso tem a ver com a busca de coesão social né, em torno a luta contra o vírus. Né. É, igualmente, é, pode-se observar aqui na Europa uma queda de apoio à direita radical, né, quer dizer, à direita populista, nacionalista, enfim, vamos entrar aqui na discussão sobre a nomenclatura que melhor capta a essência desses movimentos, mas é, me refiro à queda de apoio à Sovim na Itália, às brigas né, na Alternativa para a Aliança na Alemanha. Né, e. Certo que quem está ganhando a curto prazo com isso, nesse momento, é o centro político, o melhor, é o establishment. É que a gente agora fala de centro, mas, normalmente, até no Brasil a gente quer dizer establishment. Mas eu acredito que o enfraquecimento desse direito mais radical possa abrir espaço a médio prazo, possa abrir espaço a médio prazo para uma esquerda mais contestadora contestadora, capaz de canalizar essas insatisfações difusas, né? insatisfações sobretudo em torno das desigualdades socioeconômicas, culturais, que vem se acentuando nos últimos anos, ou melhor, nas últimas décadas. Né? E estamos aqui assistindo a né, mobilizações completamente inesperadas a partir do assassinato do George Floyd. Para né? vocês terem uma ideia, só na Holanda né, houve manifestações relativamente grandes em mais de 10 cidades, algo absolutamente inédito. Né? Nada mais de jovens que não têm interesse em nada, que se mobiliza enfim, vamos ver até onde isso vai. Mas as manifestações na Europa não eram somente solidariedade com o movimento dos Estados Unidos, né? mas, sobretudo, um protesto contra o racismo aqui mesmo, né? que não tem a ver somente com o passado mal resolvido, mas com formas de discriminação na vida cotidiana, no local de trabalho, no presente. Bom, queria só falar isso com esquenta introdução. É, a, a minha fala aqui eu organizei em, em dois temas, é, que estão interligados. Primeiro, eu, eu quero, é, enfim, vou falar um pouco, caracterizar é, o conflito China-Estados Unidos, né? e nisso vai enfatizar muito enfatizar muito a questão da corrida tecnológica, né? a quarta revolução tecnológica, indústria 4.0, ou o termo que se utiliza mais aqui, eu descobri, é a digitalização. Né? Eu vi que o presidente Dilma já abordou aspectos importantes desse debate, então facilita. E a segunda coisa é onde fica a União Europeia nisso. Né? Já que estou aqui pesquisando isso, vamos aproveitar... E o Fiore mencionou eh, rapidamente a importância de olhar para a Europa para analisar os cenários possíveis da disputa entre Estados Unidos e China. Ele mencionou dois extremos. Né? Uma Europa desintegrada, sem participação no grande xadrez, ou, se quisermos, na tábua do Aichi, né? ou uma Europa com uma pleia, Aí, ah, no caso, sobre liderança da Alemanha, é a única possibilidade. O César amorim também falou um pouco disso já, ele usou, para relembrar, uma frase, se colocando um pouco já nesse debate, dizendo que os boatos sobre a morte da União Europeia são altamente exagerados. Então, eu vou pretender elaborar um pouco a partir dessas reflexões. Adianto que a chave, a chave está na capacidade, ou não, de organizar uma resposta comunitária, Sozinho, Todos os países europeus são pequenos. Pequenos demais para fazer sombra aos dois gigantes, inclusive a própria Alemanha. E aí uma parêntese, porque essa necessidade de se integrar para participar do jogo revela é, vale também para a América Latina e a África. Só uma forma de integração econômica e política permitiria essas regiões serem protagonistas nesse jogo de poder global. Caso contrário, aí ficamos objeto de exploração, exploração dos recursos e peões no jogo dos outros. Mas, então, vamos lá. Primeiro ponto, a caracterização do conflito Estados Unidos-China. O eh, Fiore mencionou eh, o longo debate eh, que tivemos sobre a perda da hegemonia dos Estados Unidos. De fato, quando eu comecei a estudar relações internacionais, no início da década de 80, eh, o, o debate era esse. Agora, o fato de que os Estados Unidos tiver a capacidade de rearticular sua dominação não desmerece esse debate que havia. Né? Pelo contrário, nos coloca a pergunta como é que eles fizeram, como é que eles construíram, sob liderança do Reagan, do Ronald Reagan, essa nova hegemonia, essa hegemonia 2.0 na década 80. E fizeram isso mobilizando os três poderes, poderosos instrumentos que eles têm. O FED, o único lugar onde se imprime o dólar, o Pentágono, e o, o Silicon Valley, né? Silício, assim como eu uso esse termo, como símbolo da capacidade tecnológica. Né? É, por uma questão de tempo, né? não posso me entender muito sobre esse período, mas o que me interessa aqui é que nesse novo arranjo né, da hegemonia dos Estados Unidos né? é, é, é, havia uma, uma reorganização da produção local, local, global mantendo o controle tecnológico e portando comando sobre a apropriação do valor gerado ao longo das cadeias globais, mas os Estados Unidos conformaram com a exportação do capital produtivo, né, com uma certa descentralização, e, com isso, um déficit estrutural monumental na balança comercial, né, porque os produtos da manufatura eram, então, produzidos em outros lugares e importados. Mas isso fazia parte da organização da hegemonia, ou seja, o déficit comercial se tornou, paradoxalmente, parte da solução e não do problema para os Estados Unidos, desde que se conseguisse manter o controle sobre o processo como um todo. E a China foi uma peça-chave nessa reorganização da hegemonia dos Estados Unidos, ao transformar o gigante asiático, foi transformado na nova fronteira da expansão do capitalismo nos Estados Unidos. E aí, uma, um parêntese, às vezes, nas análises de esquerda, se enfatiza muito as crises do capitalismo, a crise da hegemonia, as crises das crises, enfim, se esquece que a dinâmica do capitalismo se dá por meio de uma sequência de crises e expansão. Né? Crises que geram oportunidades para novas fases de expansão e expansão que gera novas crises. Eu, particularmente, sempre fiquei mais fascinado em estudar a capacidade de expansão, de resiliência. Em cada fase de expansão, enxergamos a centralidade das novas tecnologias, da corrida tecnológica, fundamentais para garantir o controle sobre a apropriação do valor né, ao longo das cadeias de produção global, e também para manter a capacidade militar, são as mesmas mesma capacidade tecnológica Muito bem. É, voltando para a China, então, a partir da década de né, muito resumidamente, né, é, ela entrou nesse jogo de reorganização da hegemonia Estados Unidos, que forçou, inclusive, a queda da União Soviética, mas de que forma? Se tornando a grande fábrica do mundo, dentro de uma estrutura produtiva financeira ainda dominada pelo coração do capitalismo global. A exportação para os Estados Unidos dos produtos manufaturados ajudou, inclusive, a conter a renda dos trabalhadores dos Estados Unidos, porque os produtos chegaram baratos, poder de compra... É, e os dólares ganhos pela China voltaram para os Estados Unidos na forma de compra de títulos da dívida do Tesouro Americano, formando os famosos mega é, reservas chinesas em outras palavras, financiando o endividamento do país mais rico do mundo, que é todo em dólar. Bom, exemplo clássico né, é a produção de celulares, né, tecnologia e marca é, estadunidenses com produção em grande parte das peças em montagem na China. Dos lucros gerados nessa cadeia, uma parte muito pequena ficava para a China e o consumidor dos Estados Unidos tem acesso a um celular muito barato. Os lucros centralizados no centro do capitalismo. Porém, essa parte menor que ficava com a China, pelo volume, pelo tamanho, né, é, gerava uma riqueza que foi utilizada pelo Estado chinês, sob o comando do Partido Comunista, para aumentar o nível de vida de centenas de milhões de chineses. Né. Parecia, porém, é, portanto, é, é, um verdadeiro ganho-ganho, win-win, -ganho, né, como adoram dizer chineses. É, e na literatura, até hoje, é, falava-se muito em uma relação simbiótica, é, só com uma enorme assimetria né, Que eu acabei de explicar é, E isso, porém, só funcionava Enquanto a expansão do capitalismo estadunidense Garantisse o desenvolvimento chinês Ou dito de outra forma, e talvez melhor Enquanto a China tivesse disposta E satisfeita com seu papel Subordinado no sistema capitalista capitalismo mundial Dominado pelo FED, o Pentágono e o Céu e, contrário ao que parecia no curto prazo, isso não era a vocação, nunca foi a vocação de China, de ficar nesse papel subordinado. E a crise de 2008 foi um divisor de águas. A crise financeira de 2008, de um lado, mostrou esgotamento do que é o chamado hegemonia 2.0 dos Estados Unidos. As dificuldades militares é, no Afeganistão e a escalada da violência no Iraque, com o surgimento do Estado Islâmico, já estavam mostrando que, mesmo as mais poderosas forças armadas do mundo, né, forças militares do mundo, pode muito, mas não tudo. Né? E a queda do Lehman Brothers, que era o símbolo da crise financeira, 15 de setembro de 2008, né, é, parecia mostrar exatamente a fragilidade desse capitalismo financiarizado. Os próprios Estados Unidos, ainda no governo Bush, os republicanos, correram para a China para tentar integrá-la na busca de uma solução. Essa foi a base de transformação do G7 para o G20. A ampliação do G7 tinha um objetivo, integrar a China na solução né? e evitar que ela enfim, seguisse um, um, um outro caminho naquele momento. Então, por um breve momento, os Estados Unidos sabiam, e talvez pela primeira vez desde o pós-guerra, que precisavam dos outros para se sair da crise, deles, que eles tinham gerado. Mas, uma vez superada a fase aguda, né, começou a busca de uma nova organização desse hegemonia estadunidense, né, que eu chamei no artigo é, a busca da hegemonia 3.0 não é a, a dominação dos Estados Unidos que está em crise, é a forma que ele organiza, que esgotou, e aí abre-se o debate lá nos Estados Unidos, né, como manter sua hegemonia, é, seus privilégios, sua dominação. Esse artigo foi publicado na revista Mundo e Desenvolvimento, do ano passado, vocês podem encontrar facilmente. Bom, esse debate nos Estados Unidos estava na base da disputa eleitoral entre Hillary Clinton e Donald Trump, em 2016. Né? Ambos estavam buscando né, eh, propostas né, para reafirmar e reconsolidar a hegemonia dos Estados Unidos. Né? E ambos eh, tinha clareza, né, como hoje de novo, Biden e Trump, que parte desse, desse, dessa, dessa, desse esforço né, é conter a China. Né? Então, a Hillary, na época, seguindo as orientações de ideólogo da política externa dos democratas, o Joseph Ney, defendia que os Estados Unidos precisariam reestabelecer uma rede de alianças, porque não poderia mais resolver seus problemas sozinhos, e, ao mesmo tempo, precisava garantir que os Estados Unidos estivessem no centro das soluções dos problemas, várias crises climáticas, financeiras, etc., conflitos regionais. E o Trump, por sua vez, é, é, emprestou, não por coincidência, exatamente o slogan da campanha de Ronald Reagan, é, em, em 1980, que era Make America Great Again. Ou seja, dizendo not true. Os Estados Unidos não precisam de ninguém. Eles podem impor seus interesses unilateralmente. E, é, e isso implica é, um enquadramento econômico, financeiro e político-ideológico dos seus parceiros, adversários e, muito importante, das multinacionais. Né? É, a política se impõe, de certa forma, nesse momento, sobre a economia. Né, em defesa dos interesses gerais do capitalismo eh, estadunidense. Então, o, o, e como essa, um pouco sobre essa questão das, da, da, das multinacionais. Né, e qual, como é como que, como que é feito isso? Isso precisa de muito mais estudo, né, porque poucas pessoas estão estudando isso. Né, mas aqui as, as armas são o princípio da extraterritorialidade da legislação anticorrupção e das sanções econômicas unilaterais. Essas são armas poderosas. Por exemplo, a acusação, a principal acusação contra a Meng Wanzhou, a diretora, financeira, a diretora financeira global do Huawei, que está presa no Canadá ainda, a pedido da justiça dos Estados Unidos, qual a acusação? de violar sanções unilaterais impostas pelos Estados Unidos contra o Irã. Então, veja bem, uma empresa chinesa faz negócios com o Irã e é presa no Canadá a pedido da justiça dos Estados Unidos. É, da mesma forma, essas sanções, é, por exemplo, sempre ficam as sanções contra, contra o Irã, mas, enfim, temos vários outros exemplos possíveis, é, também... É, atingiram em cheia é, empresas francesas, é, por exemplo, Total, a Total, a empresa petrolífera, é, que é, teve de ser retirar de megaprojetos com medo da retaliação das autoridades dos Estados Unidos. Né? Se a Total faz uma operação com é, Irã, não só os seus ativos nos Estados Unidos podem ser sequestrados, como qualquer dirigente da Total, com algum poder nessa decisão, pode ser preso, você né? ser preso em qualquer lugar do mundo, extraditado. Temos o um exemplo agora do Nord Stream, que é um gasoduto que liga a, a, a Rússia e a Alemanha, né? sem passar pelo mar, sem passar pelos países que criaram esse problema na Ucrânia, etc., já tem um gasoduto 1, um, Nord Stream 1, um, que é um joint venture, é uma operação conjunta, envolve a Rússia, a Alemanha, também outros países, França e Holanda. E, no caso, recentemente, o Trump ele aumentou as sanções contra a Rússia, especificamente sanções contra qualquer empresa que ajuda na construção desse Nord Stream, atingindo em cheio interesses fundamentais para a Alemanha, supostamente seu seu seu aliado. Bom, quem é, tiver interesse, eu acho que a gente deveria ter muito mais interesse sobre como os Estados Unidos fazem isso, é, a, a dominação, é, a orient, é uma forma de orientar a atuação dos multinacionais não só deles americanos, mas de, de, de qualquer. É, tem um livro que saiu no início desse ano, ainda não sei em um português, tem em francês e em inglês em inglês se chama The American Trap, seria a armadilha americana, né? escrita por Frederick Pierucci. É a história dele. Ele, dirigente do conglomerado francês Alstom, né? ficou preso mais de dois anos em uma prisão de alta segurança nos Estados Unidos, e ele aproveitou esse tempo para estudar todos os processos que tinha essa extraterritorialidade, é, e o que, que ele descobriu? Que a grande maioria, praticamente todos, eram contra empresas europeias, concorrentes de empresas americanas. Nenhuma petrolífera americana, nenhuma empresa americana que é, que estava no negócio de, de, de defesa. Bom, isso evidentemente é, é muito improvável, né, como ele mostra, e hoje é, quem são as vítimas, são as empresas chinesas, mas, provavelmente, a China vai reagir de uma forma um pouco diferente do que os governos europeus. Não à toa, esse livro, apesar de ser publicado só recentemente, já é um best-seller na China. Agora, enfim, com relação às empresas americanas, vocês sabem que o Trump faz então essa política volto volta para os Estados Unidos. É de se concentrar nos Estados Unidos, né? a produção né? para o mercado interno, mas e as, com isso as atividades de pesquisa. A ideia é que esse deslocamento né? não faz bem para a procura, a busca das da, do, do, do novo desenvolvimento tecnológico. Isso não é um slogan vazio, não é um apelo geral. Né? A ideia aqui é realmente... Né? como eu já falei, a política interferindo em defesa dos interesses gerais do capital, mas sempre em defesa dos lucros, porque o Trump não diz, vem aqui porque tem tem meu chapéu, make a America great again. Não, ele baixou os impostos sobre os lucros de 35% para 22%. Preços de energia baixíssimos por causa do, do gás de xisto várias medidas de desregulamentação e as novas tecnologias da robotização, de inteligência artificial, exatamente essas possibilitam fazer, de fato, parte, não toda, de realocar parte da produção para os Estados Unidos, sem prejuízo para o capital. Agora, a um avanço claro da China, não só na produção, mas também na tecnologia, e, e esse é o desafio, isso gerou um consenso entre as principais forças políticas nos Estados, nos Estados Unidos, né, que é preciso agora agir, antes que seja tarde demais, ou seja, precisa chutar a escada da China, que a China está usando, para é, para fraseando o autor coreano ha Jung Chang, que escreveu exatamente o livro chamado em português, traduzido em português, Chutando a Escada. Quem não leu, leia. Chutando a Escada a Jun Chang. É, porque agora a China não tem ainda essa autonomia tecnológica. Né? Ele ainda está bem atrás, com muitas deficiências em várias áreas, por exemplo, semicondutores, enfim. E... É, o de um lado é, atacar a China e reforçar a pesquisa nos Estados Unidos. E nesse esforço, como também o Reagan fez, e o Fiori já enfatizou isso, há novamente uma aposta na tecnologia militar como um dos carros-chefes. Né? No ano passado, o Trump aumentou o gasto militar em 13%, é de 734 bilhões, do dólar para 716 bilhões são investimentos públicos contratando empresas estadunidenses envolvendo novas tecnologia É política industrial tecnológica na veia. Muito bem, vamos agora para a perspectiva chinesa. Como coloquei, a vocação da China não era ser eternamente coadjuvante do capitalismo estadunidense a continuação de sua caminhada rumo ao desenvolvimento equilibrado, e o pleno exercício da tal almejada soberania nacional exigia, ao final, conquistar a independência do centro decisório externo. E não vejo aqui uma vontade de dominar o mundo, mas uma vontade de se colocar... Igual a igual na sua relação com os Estados Unidos. E nesse tempo todo, a China apostou pesadamente na montagem de uma capacidade tecnológica própria, que o permitisse, ela mesma, coordenar as cadeias de valor. Não ser uma parte aqui embaixo, mas lá em cima... E ela chegou lá, essa subir na escada, é claro, o Trump tem razão, transferência tecnológica forçada. A China falou para as empresas multinacionais, quer vir aqui, quer produzir aqui, aproveitar das condições de mão de obra barata, aproveitar do nosso enorme mercado, tudo bem, mas tem que transferir tecnologia. Né? Tem outros países, um país que vocês conhecem muito bem, que também tá cheia de multinacionais, grande receptor de investimentos produtivas, internacionais, mas que não nunca colocou ou há muito tempo já não coloca nenhuma exigência de contrapartida. Muito bem. É, e é claro, tem outras formas de apropriação de tecnologia que não é nenhuma invenção chinesa. é A história da, do desenvolvimento tecnológico está cheio é, dessas formas de apropriação da tecnologia. Muito bem. Na, a, a crise de 2008 para a China, o né, seu desdobramento né, parecia abrir a caminha para um salto, né, para subir realmente essa escada de Chang. ou, como uma vez disse, né, o Wu Bai, que é um pesquisador da Academia de Ciências é, Sociais, é, a subida da Himalaia né? E talvez aqui a China tenha é, superestimado a resiliência do capitalismo estadunidense e superestimado ainda a sua própria capacidade. É uma questão que eu coloco, que a gente pode depois eventualmente voltar na discussão. Mas fato é que em seguida chegou na presidência o Xi Jinping e ele incorporou essa política mais, mais assertiva. Né? Então... é ele apostou nessa, abertamente né, nessa disputa pela dominação tecnológica e investimentos de todos os tipos em assim, estruturas internacionais fora do controle dos Estados Unidos, independente do controle dos Estados Unidos. Né, banco de Infraestrutura Asiática, Novo Banco de Desenvolvimento, a própria iniciativa de cinturão e rota, né, Belt and Road Initiatives, e... Em particular, chama chamou muita atenção, chama muita atenção é, o lançamento 2015, é, já estamos em 2015, do programa Made in China 2025. É, dizem que isso era é, inspirado no programa alemão, é, lançado alguns anos antes, é, chamado Indústria 4.0. O objetivo do Made in China 2025 era transformar a China em uma potência industrial tecnológica até o ano 2025. Então foram escolhidos, né, publicados os setores de ponta. Na qual então, a China ia né, é, conquistar um papel de liderança. Então faça questão rapidamente de mencionar é, esses, esses setores para vocês terem uma ideia. Então tem é, equipamentos marítimos. Embarcações de alta tecnologia, ferrovia, maquinária, tecnologia agrícola, equipamentos aeronáuticos, área espacial, produtos biofarmacêuticos, eh, equipamentos médicos de ponta, circuitos integrados, novas tecnologias de informação, tecnologia e equipamentos de geração de energia elétrica, robótica e toda a questão da eletrificação eh, dos, eh, do transporte. Então, veja bem, enquanto Deng Xiaoping Lá atrás pregava ficar embaixo do radar, né? é, avançar, fazer os ovos sem cacarejar. Né? Na era Xi Jinping, a China fala para o mundo, né? isso é Made in China 2025, assim a ser percebido no Ocidente, que a China vai dominar até 2025 as principais tecnologias constitutivas da quatro revolução tecnológica. Né? E a China falava, bom, os multinacionais ocidentais se querem participar, tudo bem, mas com pesquisa no território chinês, no marco estabelecido pelo Estado chinês, ponto. Isso, para os Estados Unidos, mas também para a Alemanha, era recebido quase como uma declaração de guerra. Né? E a reação alemã é muito interessante, tem quem sugiro ler, o relatório de pesquisa muito bem feito, aliás, é do principal think tank, é, instituto de pesquisa sobre a China em Berlim, que é o MERICS, é, Instituto é, Mercado de Estudos da China, MERICS. É só colocar no um Google, MERICS é, estudo Made in China 2025. Tem muitos outros estudos interessantes sobre a China lá que tem impacto muito grande sobre o governo e sobre o parlamento. É. É, e já na introdução desses estudos, pesquisadores deixam claro é, que se a Alemanha não reagir agora, a China vai acabar com a indústria alemã. É, inclusive, é, tem lá referências, as implicações geopolíticas, enfim. Eu, nos últimos anos, em contato com pesquisadores chineses, é, eu confirmei algo que, que tinha sido publicado, que a China ficou um pouco, é, enfim percebeu essa reação forte, né, tanto do Trump, que aí publicamente fala que tem que impedir né, que a China seja capaz é, de implementar esse programa, mas também a reação na, na Europa, é, muito preocupado, etc. Então, a China começou a usar menos as referências a esse programa Made in China 2025. Só que, recentemente, né, recentemente, acho que mês, não, mais, é, maio mês passado, se não me engano, o Xi Jinping, ele é, falando é, dos programas para recuperar, é, sair da, da crise econômica provocada pelo Covid-19, é é, falou de novo é, em programas e colocou 1,4 trilhão é, de dólares para exatamente essas, essas é, tecnologias. Muito bem. O, o, o caso do Huawei, né, é evidentemente também é muito claro, né, é líder no 5G, acho que todos estão acompanhando mais ou menos essa discussão, também está muito presente no Brasil, é, aqui na Europa também, debate forte. Junto com a inteligência artificial, a rede internet 5G é a infraestrutura dessa, dessa digitalização, integração dos serviços, manufatura, a plataformização, que é chamado, das atividades econômicas. E aí, interessante, enfim, quase um parênteses, mas é importante entender, que o coronavírus é, acabou sendo o maior garoto propaganda da instalação do 5G. Né? Porque a, a maciça e forçada experiência de todo mundo ir online criou gargalos, mesmo nas cidades, com ampla rede de 4G. Né? É, o, o mundo que as empresas líderes da Quarta Revolução Tecnológica projetam. Foi testado como se fosse um ensaio, um trailer né, durante a pandemia, ensino à distância, home office, consultas médicas online, reunião contra no Zoom. Aliás, Zoom é um caso interessante. Tem Estados Unidos, tem na China, universidades, governos na Europa proíbam a utilização do Zoom, porque tem um pé na China, enfim, é, é, dá uma tese. Só, só Estamos usando aqui o Zoom. É, enfim, tem as. É, produção, processos sendo conduzidos à distância, compras online, etc. etc. É, é, é, enfim, não é à toa que empresas, líderes, né, desse, dessa nova revolução tecnológica, Amazon lucrou muito, né, mas também empresas como a SLM, que é uma empresa líder, que produz máquinas para produzir microprocessadores, que, é, então, é, é, durante a pandemia, vendeu mais, ou seja, é, tem um processo de concentração de capital, alguns que estão na frente estão se preparando para esse mundo pós-pandemia, comprando é, e, e, e essas é, maquinárias para aumentar o uso dos é, microprocessadores. O que a pandemia fez, como melhor, está fazendo, é acelerar o desenvolvimento, a implementação e o uso dessas tecnologias e... Com isso, acirrói ainda mais a disputa entre China e Estados Unidos, além de acordar a Europa, de que se não reagir agora, vai ficar para trás mesmo. Né? É claro é, que nessa corrida pela tecnologia, a própria busca é, do, do, do da vacina é, ele é já um, um exemplo né? porque isso envolve alta tecnologia. Né? As empresas farmacêuticas, que eram sempre um pouco, enfim, era politicamente interessante bater um pouco neles, agora né? eles recebem bilhões sem muita discussão pública. Né? É, dá um Google, Operation Warp Speed, dos Estados Unidos, 10 bilhões de dólares do governo dos Estados Unidos, para garantir que eles chegam primeiro a vacina. Já imaginou né, se a China... Chegasse primeiro, não dá né? na, na cabeça dos Estados Unidos. Bom, e a mesma coisa, né? assim, a gente viu a tentativa dos Estados Unidos de comprar uma empresa alemã, uma reação muito forte da Alemanha, que acabou colocando o dinheiro dele na empresa e também dinheiro da União Europeia para evitar que que, que a empresa pudesse realmente se interessar nas propostas americanas. E o Macron na França fez a mesma coisa com a empresa Sanofi, que também estava para, estava para fazer um acordo de fornecimento privilegiado para os Estados Unidos em troca de uma injeção de dinheiro, aí o Macron de eu te dou dinheiro, e, e nada de privilégio para os Estados Unidos. Então, nessa coisa, tem o vírus, né, você, toda essa discussão do, da busca é, da vacina, é, tem aí é, o, o, os traços do como se dá essa briga e também como se coloca, então, é como a Europa está se despertando. A pandemia, isso eu vou falar daqui a pouco, estou vendo o tempo passando, mas enfim, ele também fez uma coisa que é criar ambiente político, eu já falei dos dólares, dos euros, dos dólares e euros para a questão da procura da vacina, mas é mais geral, são investimentos públicos para sair é o mundo pós-pandemia, uma vez que encontramos o, a vacina, estaremos com o risco de dezenas de milhares de desempregados, de empresas é, altamente endividadas, governos altamente endividados, o projeto de reconstrução é investimentos públicos na digitalização das economias. Né? É, bom, eu estava eu, eu, eu falando sobre a assertividade da China, é de disputar essas tecnologias, é, e, e, e parte disso é, também é querer chamar a atenção para a nova assertividade chinesa é, no campo diplomático. A né? é, atuação do dos diplomatas chineses é, na Europa, mas não só na Europa, tá, na Austrália, Canadá, enfim, no Brasil, apesar que lá tem motivos de sobra para é, respostas mais contundentes, É mais o que chama a atenção é a diplomacia chinesa é, é, mudou completamente sua postura, né, tom da agressividade, que na Europa se conhecia dos diplomatas estadunidenses. Né. Esses diplomatas são conhecidos como wolf warriors, né, lobos guerreiros, É como uma referência a filmes chineses né, sobre heróis de guerra é, que são altamente populares na China, né? mas eu eu estou vendo aqui que o efeito né, do chamado Wolf Warrior Diplomacy né, não é muito efetiva né? pelo menos na Europa e, e enfim se eu pudesse dar um conselho eu diria menos menos né? vamos devagar mas enfim quem sou eu não é o caso é, vamos para a parte sobre a União Europeia então acelerando um pouco né? é, meados da década de 2000, sobretudo quem é mais jovem talvez é, é, pegou já a imagem da Europa toda em crise, mas meados da década de 2000, isso é só 15, faz só 15 anos, né, é, a, a União Europeia estava surpreendentemente bem. Né, a diplomacia do Protocolo de Kyoto que entrou em vigor em 2005, pactuação com a Rússia, né, o Tratado de Lisboa negociado em 2007. É, oposição franco-alemã, qual se juntou depois a Espanha com o Zapatero, contra a guerra do Iraque, né, se colocando lá, diplomaticamente, é, essas alianças com o governo Lula, em torno disso, e, não menos importante, é, o euro conseguiu decolar, é, porque, na visão predominante, sobretudo na, nas economistas do Estados Unidos, ele já fraqueceria na, na, no lançamento. Né, explodiria no lançamento. Né? E, enfim, mais importante ainda, se você pega as pesquisas da opinião, é mostrar uma altos índices de aprovação né, nesse, é, para o projeto europeu entre as várias populações nesse momento. É, e, e ainda no início da crise financeira, né, já com a crise financeira nos Estados Unidos, havia um otimismo ingênuo que seria uma crise anglo saxão que não iria atingir a Europa continental, no máximo, uma marolinha. Né? O impacto em Londres era imediato por causa da interligação entre os setores financeiros né, dos Estados Unidos e Inglaterra. De fato, né, Londres deve ser entendido como um sucursal do capitalismo estadunidense. Eu vi que o Celso fez a mesma referência de Londres como representação diplomática dos Estados Unidos vai um pouco na mesma na mesma linha né? por ser atingido primeiro né, o Reino Unido ainda no governo de Gordon Brown né, trabalhista havia até é, um começo em Londres uma uma é, enfim, uma defesa né, do, do da possibilidade de, de entrar no euro essa discussão durou muito pouco, evidentemente, mas eu me lembro muito bem. Alguns meses depois, descobriu-se que os principais bancos da Europa, Europa continental estavam também até o pescoço envolvidos nesses títulos da dívida duvidosos, podres, embora classificados como AAA, né? e, enfim... É a União Europeia não estava nada preparada para isso, não tinha os canhões que o Banco Central Estados Unidos festinha, né? os governos tiveram que se endividar, além dos limites estabelecidos, né? para evitar um colapso generalizado, e, enfim, estava se tentando trocar os pneus com os carros andando. Né? Muito bem, só que assim, as trancas e bancos foram montadas né, mecanismos que se tornaria de extrema utilidade agora né, para evitar o colapso, colapso econômico diante da pandemia. Mas naquela época, né, é, inclusive na saída da, da, da crise do euro, é, não se tentou criar uma nova dinâmica né, no capitalismo europeu. É, a ideia, é, é, é então, se restabeleceu, mas... Na saca criou-se um problema político. Por quê? Porque optou-se por diminuir os déficits públicos e o endividamento, por meio de ajustes cortes, é, para voltar às metas do Tratado de Maastricht, que são basicamente é, que você não pode ter mais 60% do PIB da, da dívida pública e não mais 3% do PIB do déficit público. É. Isso foi feito com cortes que atingiram, encheram os trabalhadores. Ou seja, ao final, a sensação era que aquelas que tinham lucrado com as aplicações irresponsáveis foram salvas e que os trabalhadores pagavam a conta. E, e isso para poder estar de acordo com as regras da tal União Europeia, de Bruxelas. Então, logo, a ideia de culpar Bruxelas gerava um campo fértil para a tal da direita populista em vários países. O centro-esquerda foi penalizado é, por ter pactuado com essas políticas. Portanto, a agressividade do Trump e a assertividade do Xi Jinping pegaram uma Europa num momento muito complicado, com conflitos internos, falta de unidade, propostas, insatisfações. É, e o referendo sobre o Brexit é, era o símbolo do estado das coisas, né? É, e lembrando também que, ao mesmo tempo, as guerras né, provocadas em grande parte pelas é, agressões estadunidenses na, na, no Oriente Médio têm gerado um fluxo de refugiados sem presidentes, né, para a qual a União Europeia também não estava preparada. Em 2015, a Alemanha só um ano, 2015, a Alemanha sozinha acolheu um milhão de pessoas. Né, e, não estando preparado, também é, os problemas que surgiram criaram mais né, é, enfim, possibilidades para a direita populista. Também nessa nessa fase, é, a China enxergou suas oportunidades, claro, e avançou, é, compras de empresas na Europa, que estavam com problemas, compras até de títulos da dívida, né, por exemplo, em Portugal, que ajudou, até hoje, é, é, explica em grande parte é, posturas diferentes na Europa é, diante da China, é, porque no momento que os fiscalistas no norte é, pregavam austeridade, demonstravam pouca solidariedade com os países com maiores problemas, do sul, a China só colocou como parte da solução. É, e, ao mesmo tempo, houve um... um, um, um houve esse aumento grande por parte do capital chinês de empresas, inclusive na Alemanha, de tecnologia, que começaram já a gerar é, outros debates. Do outro lado, é, a gente estava vendo o Trump apoiando ativamente né, é, o, o Brexit, né, ou seja, é, a ideia de, de ajudar numa certa desintegração, né? Em resumo, a Europa fraca, desunida, estava se tornando objeto na disputa Estados Unidos-China, e cada país sozinho não teria capacidade de entrar na disputa pela quarta revolução tecnológica. Nesse caldo começou a surgir na Alemanha, no início do, do ano passado, no início de 2019, uma, uma forte defesa do nacionalismo econômico, até então era uma praia da direita populista né, na Alemanha, mas agora o ministro da Economia de centro-direita, é o Peter Altmaier, ele lançou um documento que será com certeza considerado um documento histórico bom, com certeza não, mas um forte candidato a ser um documento histórico e depois, em seguida, o um, mesmo teor apareceu num documento assinado junto com o ministro da França, isso foi em inglês, é fácil de achar, é Joint, communique, uh, joint Declaration, uh, Ministry of Economy, France, uh, Germany, e vocês vão achar, muito interessante. É, e depois, essas, esses, esses argumentos entraram em vários documentos da Comissão Europeia. O, o argumento era mais ou menos isso, a gente gostaria tanto de continuar jogando futebol, mas já que estamos percebendo é que os outros começaram a jogar basquete, vamos nesse também, é mais ou menos isso. Ou seja, é, supostamente, é, a gente ainda gostaria de defender o mundo com as regras da globalização liberal, enfim, todas as portas abertas, sem restrições, sem, sem proteção, subsídios, sem empresas, etc. Bom, abstraindo, evidentemente, da hipocrisia, porque a União Europeia teve, desde a sua origem, subsídios para o setor agrícola como um, um, um centro da sua, sua existência, mas, enfim, estamos falando agora da manufatura avançada. É, e lembramos que os setores-chave é, da economia alemã, automobilística, bens de capital, é, indústria química, todos vão ser profundamente afetados pela Quarta, quarta Revolução Tecnológica e, no caso, pela concorrência chinesa. É. Tem vários outros elementos que enfim, entram aqui. É, é, por exemplo, é, a China comprou portos importantes na Grécia e Itália, e, a partir daí, está é, investindo numa logística é, dentro da União Europeia que é, enfim que, que, que mostra uma do outro lado é a necessidade por parte da União Europeia de ter um, um projeto para essa logística é, o Porto Rotterdam está extremamente preocupado é, e contrata pesquisadores aqui para ver é, que, qual será o impacto desse investimento chinês que está que continua a mil por horas durante a pandemia também aliás mas enfim é, e ainda outra política da China era estabelecer um grupo é, com alguns países da Europa do Leste, a maioria membro da União Europeia, alguns é, aspirantes membros, né? é um país que quer ser membro, se chama Grupo 17 mais 1, né? que também gerou lá bastante preocupações na, na União Europeia. Ao mesmo tempo, é, os, os conflitos com os Estados Unidos, é, no caso é da Europa, com os Estados Unidos, as questões do clima, né? os Estados Unidos é, saiu do, do... Enfim, todos esses acordos, a questão do Irã, que já mencionei, as sanções, é, e, no geral, a tentativa dos Estados Unidos de enquadrar a Europa é, dentro das suas é, estratégias. Né? É, quais eram, então, essas ideias defendidas pelo por esse ministro da Economia da Alemanha, que ele ainda é... Né? O Almeida. Resumidamente, ele defende apoio a campeões nacionais, aquela coisa que era coisa do passado, coisa do Lula. Não, tá lá, né? tá lá, no centro do debate, né? na é, num país altamente é, distribuído tecnologicamente industrial. Campeões nacionais europeus. Né? Ele diz, bom, nos, é, ele fala abertamente é, a Volkswagen, a Mercedes, a Bosch, a BAF, são empresas globais ou são empresas alemãs? Mas também há uma ideia que mesmo a Alemanha seria pequena demais. Um exemplo do, do que está acontecendo, das novidades, é a Battery Alliance, uma aliança dos governos e empresas europeias, dinheiro público, as empresas para recuperaram atraso no desenvolvimento das baterias elétricas, é atraso, no caso, com relação à China. O, o Alemanha apoia é, o direito do Estado de defender empresas contra aquisições indesejadas, tanto dos chineses como dos Estados Unidos, esse foi o caso com a compra de ações, no caso que Cure, Wexen, que, é, que o é que, que é uma empresa alemã, é uma tentativa dos Estados Unidos que a Alemanha reagiu. É, ou seja, a defesa de uma, de uma ação estatal de política industrial tecnológica para aglutinar os capitais europeus e é, transformar a União Europeia, sob liderança da Alemanha, em um terceiro bloco com capacidade de negociar tanto com os Estados Unidos quando com a China, mais ou menos igual a é igual. Bom, veja bem, antes de prosseguir, eu já vou estar terminando, porque já passei os 40 minutos, mas antes de prosseguir, é, quer deixar claro que estou compartilhando é, uma análise de tendência, eu não tenho nenhuma, não estou aqui falando uma opinião, não acho que isso é bom ou ruim, é, ou, ou não estou torcendo que dá certo, não dá certo, estou é, falando ruim, ou é bom, no nosso, nosso caso, é... O impacto sobre os trabalhadores, o impacto sobre a empresa de desenvolvimento, é, isso tudo, evidentemente, não temos, já, já passamos a fase da, da ingenuidade, achar que o um acordo Mercosul União Europeia seria mais simpático que a, que a ALCA, que evidentemente não é o caso. Né? É, mas, enfim, dito isso, para não criar nenhuma é, confusão. É, o ponto que quero fazer é que estamos vivendo é, um acirramento da competição oligopolista entre as empresas multinacionais, né, que se mistura cada vez mais, né, ou, ou melhor, se mistura novamente né, com é, um, um, a volta de uma disputa interestatal. E a União Europeia decidiu que vai tentar participar desse abrigo. Né? É claro que para isso precisa ainda superar muitos problemas. Na verdade, o Brexit paradoxalmente, embora tenha, enfim, diminuído o espaço económico, porque a União Europeia com o Reino Unido é o maior espaço econômico do mundo, é uma maior que os Estados Unidos. Sem o Reino Unido, ele perde. Mas enfim, no fundo, para o que eu estava falando. É, o Brexit é parte da solução por dois motivos. Esse é o paradoxo. Primeiro, porque, é, primeiro porque ninguém mais fala de sair, né? porque deu tanta confusão e tanta confusão que é, nem os partidos na França, na Holanda, estão doidinhos se seguir o exemplo do Brexit. Né? Ninguém mais fala porque sabe que ninguém é no continente. É que seguia seguir essa, essa confusão. Então, essa é a primeira coisa. Segunda é que o que de Gaulle, né, presente a França na época, da se 60, temia que o Reino Unido seria o braço dos Estados Unidos, é né, brecando qualquer avanço da integração, é, se verificou de fato ao longo dos anos. Né. A participação, uma vez que o Reino Unido trouxe 73, estaria à mente, ele, é, ele sempre, como for possível, é. É, brecava avanços no processo de integração. É, o, o... Acontece que essas ideias do Al-Maia e depois de outros, era interessante que surgiu o debate, mas no final do ano passado, né, se alguém tivesse me perguntando, você acha que isso vai para algum lugar? Eu teria dito, não, pouco provável. E aí entra a pandemia, porque a pandemia criou uma situação completamente inesperada e colocou com muito mais força essas ideias. Né? O que Einstein idealizou, né, ou, desculpa, Altmaier é, idealizou na hora passada, é, pode se tornar realidade agora com o tal do fundo da reconstrução, que vou, vou falar um pouquinho, daí, é, as, as Interrupções dos fornecimentos no geral, em particular no, no setor de saúde, mas muitas a indústria automobilística no início ficou parada não por, por, por um lockout, é, do lockout de do decisão do governo da Alemanha porque não tem as peças né, chegando da Ásia, então mostrou a fragilidade é, da, da, das economias europeias é, e, e por exemplo a Philips que é uma multinacional holandesa ele produz respiradores é, de alta complexidade nos Estados Unidos, né? é, e que os Estados Unidos exigiam que fossem vendidos prioritariamente nos Estados Unidos, e não portar do país de origem, né? da Philips, a Holanda, né? o governo holandês, se ficaria brigar, etc. Então, é, já falei da tentativa americana de comprar a Curvac, etc. É, então, durante a pandemia, a União Europeia, então, esse aspecto de ter essas ideias de que você precisa ter uma base industrial tecnológica e que as empresas multinacionais individualmente não pensam necessariamente assim, porque eles estão procurando lucro, então, qual o problema da base? Pensa a base, por que não compartilhar a tecnologia com a China? Na China, fazer pesquisa de desenvolvimento lá, se eu se acesso ao novo mercado, faça muitos lucros. É, e aí, o Estado, né, a política alemã, que diz: não, peraí, vem cá, vem cá, vamos fazer isso aqui, eu dou dinheiro para vocês. Se eu cair, precisa ter um. um qual, qual é o apoio político para isso? E a pandemia criou um, um, um, um clima é, muito é, propício né, para para isso. Também, ao mesmo tempo, durante a pandemia, a União Europeia ganhou de novo certa credibilidade. Né? É, porque apesar das confusões, aqui e é lá, os atritos, né, tinha muito estresse, fechava fronteiras, problemas, mas conseguiu colocar em ação os mecanismos criados ao longo da crise do euro. Por exemplo, você pega a ação do Banco Central Europeu, ele funcionou em quatro semanas com a mesma capacidade, tamanho de munição do Fed. Né? O, o, na crise do euro, isso demorou quatro anos, todos os tragos que, que causaram nesses quatro anos. Agora precisava menos de quatro semanas para montar um mega projeto, é de set, injetar 750 bilhões de euro, é, que era é, é chamado de. É, é o mesmo mecanismo é, que, que então, o então presidente do Banco Central, Draghi, é, é, criou que era uma forma criativa de. Enfim. É, é, porque oficialmente o Banco Central Europeu não pode financiar endividamento dos Estados-membros, mas a Banco Central Europeu começou a comprar títulos no mercado secundário que, de certa forma, mantém os juros baixos né, e dá espaço para aumento de dívida a custos baixos né, para os países, no caso, hoje, para a Itália. Esse programa chama, hoje chama PEP, né, para esse um nome do um remédio, né? Pandemic Emergency Purchase Program, extremamente interessante. E depois é, vieram os programas é, dos governos fiscais, os programas, programas da Comissão Europeia, e em menos de um mês e meio né, é, foram injetados é, é, um valor equivalente a dois PITs anuais do Brasil. Né, isso para segurar, é, é, se faz um lockdown, você fazer uma coisa absolutamente inédita, não tem mais demanda, não tem mais produção, mas é crise da oferta, crise da demanda, crise financeira. Então, se você não faz uma coisa gigantesca, você é uma crise social generalizada, é uma quebradeira generalizada. Então, isso foi feito. Eu já mencionei a perda de apoio da, da direita populista, e, e, e, portanto, quando os governos se plantão tem mais apoio, é tem uma liberdade de negociar em Bruxelas, você não tem essa pressão. É, mas, enfim, o que interessa é o que vai acontecer nos próximos meses, é que isso vai ser decisivo. Né? É, porque uma coisa é evitar o colapso total, outra coisa é reconstrução tal da reconstrução. Né? É, porque de qualquer forma há um brutal é, é, aumento do endividamento, déficits públicos, pressão sobre emprego, é, taxas de crescimento negativas como nunca visto no, no pós-guerra, é, pós-Segunda Guerra Mundial. Mas o que é interessante é, que eu estou lendo isso, estou vendo às vezes eu não nem acredito que eu estou lendo, nem acredito que ouvindo há um consenso que é impossível politicamente, socialmente, economicamente na fase de saída, né, pós-pandemia, voltar uma política de austeridade, é, como foi feito é, é, pós-crise do euro, é para desmontar os déficits e endividamentos. Ou seja, a ideia agora, compartilhada com a Alemanha, né, é, economistas, estou é, vendo na televisão aqui, tem um discurso é, muito diferente, que precisa aceitar é, altos índices de envidiamento, ou seja, esquece que é 60% do master, né? por que não 100%, ao final, quem, onde se mostrou que isso seria fatal, né? inclusive porque o custo da dívida é muito baixo, né? esse, esse é um aspecto importante. Ou seja, a ideia é, que está surgindo é aproveitar desse momento para dar um salto é, um salto, de, enfim, à frente com essas ideias, e isso precisa uma solidariedade com os países mais atingidos, né? é, que não teve durante a crise do euro, é, porque a ideia, é, é, também na Alemanha, é que sem sem isso há um risco de, desin, de desintegração. Isso existe, pode, pode ser uma realidade. Né? É, o que a gente vê que... Vários países começaram a dar apoio às empresas nacionais, comprando, inclusive, ações, até a questão da indústria automobilística na França, a questão da Lufthansa na Alemanha, em troca de condicionalidade, que tem a ver com investimentos em tecnologia, e, no caso, muito a questão da economia de baixo carbono, o Green New Deal, que, inclusive, tem a meta 2050 uma economia sem carbono, não é nem baixo de carbono, sem isso é pesquisa e tecnologia, isso é a discussão que eu estava fazendo, né? e onde ela, a China tá muito, é, fez muitos investimentos, está muito avançada, né? é, tem, tem algumas é, coincidências que vão é, que torna os próximos é, o segundo semestre é, muito propício, além do que eu falei do, do impacto da pandemia, mas que a Comissão Europeia, primeiro, tem uma nova gestão que começa agora. Então, ele já começa com essa nova orientação, com muito mais dinheiro desses fundos, uma gestão sob liderança da Alamã Ursula von der Leyen, e, portanto, é presupõe-se por uma maior coordenação com a principal economia do bloco. E, começando a nova gestão, é, o, o, o fundo de reconstrução, que está em discussão agora, vai ser integrado no orçamento plurianual 2021-2027. É, é. E, por coincidência, é, justo na, na, na, no próximo semestre, tem a presidência da, a rotativa, né, cada seis meses muda, da União Europeia está coincidentemente também com a Alemanha com Angela Merkel, que será o último mandato, porque depois tem umas eleições no ano que vem. Então, ou ela faz, ou ninguém faz, porque o ano que vem já tem as eleições, e se não fizer agora, ninguém mais acredita, né, e, e, e essa sensação que agora né, ou nunca, e a pressão, o avanço da China, a pressão dos Estados Unidos, né, é, faz com que há tudo um, uma mudança né, na, na discussão e, e na forma de, de, de colocar as, as soluções. O Fundo de Reconstrução mega é, um projeto enorme né, que vai exatamente a investimentos públicos né, para a digitalização. É como se fosse a ideia da guerra, né, a guerra de destrução, né, e você, então, vai reconstruir... É algo de novo. É interessante, aliás, que a Merkel, nessa presidência da União Europeia, ela já marcou para setembro, já tinha marcado para setembro uma cúpula com a China, União Europeia-China, em Leipzig, né, na Alemanha Oriental, né, fazer essa ponte com a com Europa Oriental, e, e para mostrar, né, para repactuar essa relação com a China, né, e mostrar para os Estados Unidos que a Europa tem sua própria política com a China. Né. É, pode dar tudo errado, tá? pode, né? o próximo semestre vai ser decisivo, porque se não avançar, a população perderá da nova confiança e depois tem eleição na Alemanha, enfim. Mas uma coisa está certa, né? os Estados Unidos, com Biden, com Trump, e a China com Xi Jinping vão continuar investindo pesadamente em sua capacidade industrial tecnológica, financeira, no âmbito dessa disputa pela digitalização. Né? e Se a União Europeia não conseguir montar efetivamente né, um grande fundo, um grande programa de reconstrução à altura dos desafios, ela pode perder definitivamente sua, sua, sua, sua credibilidade. Bom, uma última é, é, consideração rápida, né? esse, esse fundo, e também fundos similares na Coreia do Sul, fundos similares que é, na, nos Estados Unidos, né, de 2 trilhões, que o Trump já anunciou, são muitas vezes comparados com o plano Marshall. E, sim e não, é, quero só rapidamente, não é, não tem nada a ver com o plano Marshall, porque o plano Marshall tratava tá um projeto, é, um projeto dos Estados Unidos é, para a Europa. Agora estamos falando, é, no caso do Fundo de Reconstrução Europeu, que está em discussão, é, é, agora na Comissão Europeia, estava falando do projeto europeu para a Europa. Mas, é sim, vale a comparação com o Plano Marshall, porque também naquela ocasião não se tratava de reconstruir o que tinha antes, né? no caso, antes da Segunda Guerra Mundial. O que o Plano Marshall fez é introduzir a lógica do Fordismo, do capitalismo estadunidense na Europa. É, por, por, em financiamentos, investimentos produtivos e multinacionais, ou seja, ele substituiu o capitalismo europeu, que estava ainda muito baseado na exploração nas colônias, nas relações de trabalho não organizada e deu lugar a, a tal da reconstrução, não, era a construção do capitalismo americano, a integração das classes dominantes, enfim, quem tiver interesse é, tem um livro... É, que já é bem conhecido no Brasil, apesar que não foi traduzido, né? The Making of the Atlantic Ruling Class, o Case von der Mas, então, isso está acontecendo hoje também, esse é o ponto que eu quero fazer. Não se trata de um fundo que simplesmente vai ajudar as empresas, não. É, é investimentos públicos pesados, direcionados, para essa disputa pela quarta revolução tecnológica, para a economia digitalizada. E sem a pandemia, eu não vejo a arquitetura política, pelo menos na Europa, para criar essa resposta. Bom, o, o, então eu vou, vou parar por aqui, e para dar espaço a comentários, e peço desculpa por ter me alongado. Vai aí, Walter. Muito bem. Para quem foi entrando durante a aula, nós já estamos com 456 pessoas assistindo. É, nós ouvimos hoje o professor Jorge Romano dando continuidade ao curso Mundo que Vivemos, módulo 1, sobre China e Estados Unidos. O módulo 1 foi inaugurado pelo Fiore, depois tivemos Celso Amorim, Dilma Rousseff e agora o professor Jorge Romano. Nós vamos proceder da mesma maneira que procedemos nas outras aulas, ou seja, eu consolidei as questões que apareceram, não vou transmitir nenhuma pergunta direta, mas vou transmitir os temas. É mais do que é possível tratar nos 40 minutos que restam. Então, o Jorge vai escolher um, dois, três assuntos e os demais ficam para o segmento. Então, eu vou aqui passar a apresentar. Uma primeira questão que apareceu em algumas é, mensagens é de respeito ao combate à pandemia na China, estritamente falando, a pandemia é estrito senso. Esse é um tema em debate político, é, os Estados Unidos fez acusações, é, o vírus chinês, etc. Então, esse é o tema um. O tema dois também é um tema recorrente, apareceu em outras aulas e aparece na luta política em geral. É, ouvindo aqui o Jorge ele fala China, alta tecnologia, mas, ao mesmo tempo, se fala China, trabalho escravo, China aproveitando uma enorme reserva de mão de obra, trabalhadores mal remunerados. Então, essa questão apareceu aqui também. Uma terceira questão, também bem específica, diz respeito à presença da China na África. Né, houve o perdão das dívidas, ao o tema dos investimentos, terra, alimentos... É uma área do mundo onde há forte investimento e concorrência. Então, se pediu que se falasse um pouco mais sobre isso. Um quarto tema que apareceu aqui e apareceu em outras aulas também, que eu lembro até agora ainda não foi adequadamente desenvolvido, é o problema da Índia. Se fala muito de Rússia, aqui, é, e se fala pouco de Índia. Né? Não estou falando aqui nesta aula, nas aulas que nós tivemos até agora. Em que, qual, é o, qual é o lugar da Índia, que é uma, uma imensa nação, etc., nesse contexto todo? Depois tem uma quinta questão muito específica, mas que eu resolvi colocar aqui na lista, se isso te interessar tratar, que é a participar. Tendo em vista que se fala de privatizações no Brasil, especificamente no tema do saneamento, mas há outras. A China é uma atora nesse processo de privatizações de abertura de concorrências, compra de aqui no Brasil? Né? Essa é uma questão. Uma sexta questão que está sendo feita a todos, e, portanto, será feita também a você, é eleições nos Estados Unidos. Se vence Trump, se vence um democrata, muda alguma coisa na relação China-Estados Unidos? Se sim, o que muda? É, uma outra questão que apareceu é que se comente aqui, querem ouvir a tua opinião sobre esse paradoxo que há na, na situação hoje, em que os Estados Unidos, que construíram a ordem mundial no pós-segunda guerra mundial, agora parece ser quem desrespeita essa ordem. E a China, que aparentemente, durante muitos anos, foi um contraponto a essa ordem, age por dentro dela e pede respeito a ela. Isso é verdade? Essa imagem é verdadeira? Não é? Então, se pede que se fale um pouco sobre regras da Organização Mundial do Comércio, participação da Organização Mundial da Saúde, respeito às decisões do Conselho de segurança da ONU, a institucionalidade mundial nesse conflito China-Estados Unidos. Aí, por fim, tem três questões que são, ao todo foram 11 que eu anotei, três questões que são mais, digamos, de reflexão estratégica. São questões que admitem mil e uma respostas possíveis. Então, eu vou colocá-las se você escolher tratar uma delas bem, mas, enfim, não são questões que, já adianto, que não são questões que admitem respostas simples. A primeira questão é, você falou de autarquização, de nacionalismo, de papel do Estado, no momento que a Europa vive, em função da pandemia, em que as posições da Alemanha podem evoluir num determinado sentido, e isso vai, de certa maneira, na contramão do que era a globalização e o neoliberalismo no sentido radical da palavra. Muito bem, mas se é assim, a pergunta é, esse roteiro de prioridade para o nacional, papel intenso do Estado, interesse, interesses locais, em primeiro lugar, não é aquele roteiro que, em outra época, desembocou em guerras? Esse é um cenário possível? Essa é a primeira questão. A segunda questão é, supondo que nada mudasse no mundo exceto o hegemon, se saísse os Estados Unidos e entrasse a China, que tipo de mundo a gente viveria? Eu sei que isso é uma é uma coisa completamente é, sem nexo, do ponto de vista lógico, mas acho que está claro o sentido da, da pergunta. Ou seja, supondo que a China ocupasse o lugar que hoje é dos Estados Unidos, em termos de hegemonia, ou que já foi dos Estados Unidos, em termos de hegemonia mundial, que tipo de alteração isso eu teria para um país como o Brasil? Né? Ou nós continuaríamos na mesma condição periférica? Enfim, esse tipo de reflexão que eu acho que a pessoa fez. E a última questão de alguns, já feita em outros, afinal de contas, a China é socialista? Ponto de interrogação. Né? Essas são as 11 questões que eu anotei, repito, a expectativa nossa aqui é que você comente duas ou três delas, porque não vejo condição de fazer... Mais do que isso, mas evidentemente você tem o critério. Quanto você puder responder, será bem aceito por todo mundo. Repetindo, nós estamos com 456 pessoas assistindo nesse momento. Com a palavra, Jorge Romano. Ok. Bom, muito obrigado pelas perguntas, as questões é, muito bem agrupadas. Pelo Walter, não deve ser um, um, uma coisa fácil. É, bom, tem algumas coisas que não não, não tenho condições é, de, de responder, por exemplo, a questão da Índia é importante, mas não, não tenho agora como desenvolver. Mas é, é claro que a Índia, ele, ele é, Obama, né, ele investiu muito né, para é, aliança com a Índia, é, é, estimulando, inclusive, é, a própria capacidade nuclear da Índia é, como, como contraponto né, a aos, é, a China né. mas enfim aí precisa ver como a Índia consegue desenvolver é, e fazer com que a China fez é, desenvolver a sua própria capacidade tecnológica industrial que que está acontecendo mas muito muito é, em muito menor escala. De qualquer forma, o um ponto é importante para desenvolver em algum momento é, nesse, nesse ciclo. Eu queria responder essa questão da, da pandemia, combate à pandemia na China. Veja bem, é, o, o, o, é evidente né, que as acusações do Trump são completamente relacionadas a, a, a questão eleitoral, é, e, e a sua, as, os seus erros né, em lidar com, com a pandemia. Evidente, né? se você pega, né, no início até ele fez elogios, e, e, e de repente, quando ele percebeu os erros que ele tinha cometido, apareceu lá é, o, o a pessoa é, culpada, é, que seria a China. Na Europa, é, e, a, os Estados Unidos fizeram muita pressão, estão fazendo muita pressão né, para que a Europa entre nessas acusações, né, é, inclusive contra a Organização Mundial de Saúde. É, há uma certa, às vezes, enfim, é uma negociação, né, às vezes você vê alguma declaração, mas, no geral, né, é, a, a, a Europa não entra dessa forma nessa briga. Inclusive, porque seria hipocrisia demais. Né? Eu vou dar um exemplo claro para vocês. É, na Holanda, é, final de fevereiro, carnaval no sul da Holanda, região católica. Já havia todas as informações sobre a pandemia, já havia casos gravíssimos na Itália. Ninguém fez nada. Explodiu. Se você pega os números daquela época, a Holanda estava no quarto lugar de números de mortos por habitantes. Né? É, e depois percebeu... -se, ou seja, a gente está lidando como Você não sabe. Né? Até hoje a gente conhece muito pouco né? e, e, e, e, na verdade, se a gente olha é, o o que você já sabia sobre a capacidade é, do vírus se espalhar né? e, e, e o risco você vê que todos os outros países reagiram com essas informações já disponíveis, reagiram tarde demais. Então, como é que você pode acusar a China de ter tardado em dar essa informação? Essa é uma coisa. E depois, enfim, claro, é, é, existe, como eu entendo, é, que, que houve um debate na própria China é, é, sobre o que exatamente aconteceu, que que, enfim, então, essa é, é uma questão. É, o, sobre a questão que é um pouco a, a privatização no Brasil, tem um pouco a ver com é um tema que, que eu estudo bastante, que é a questão dos investimentos, é, isso vale também para, enfim, os investimentos chineses é, no Brasil, o Brasil é um dos países que mais recebe investimentos. Você teve, a China sempre foi um receptor dos investimentos produtivos, hein, dos investimentos das multinacionais, e nessa fase né, de, de expansão, né, do, da expansão do capitalismo chinês, da expansão da assertividade que eu falei, um elemento que eu não mencionei, ou mencionei pouco, é exatamente exportação do capital, a compra de empresas, é, Portugal, que eu falei aproveitando a crise do euro, é, mas também a compra de empresas estratégicas, é, é, uma empresa robótica, que criou toda uma grande discussão é, na Alemanha, e a compra dos portos, etc., e também é, isso está acontecendo na, no Brasil e na África. Mas se você pega os números né, na sua totalidade, você vai ver que, na verdade, eles são muito inferiores ainda aos investimentos, mesmo na África, das potências europeias dos Estados Unidos. Acontece que, para os europeus e Estados Unidos, que têm grandes... Enfim, as multinacionais no Brasil, a participação nas privatizações, etc., etc vamos lembrar lá atrás, década de 90, as elétricas, espanhóis, os portugueses, então, o que está acontecendo é que surge um novo ator, né? um novo ator que atua, de fato, é, é, vamos dizer, não exatamente da mesma forma, cada um tem é, seu jeito de, de atuar, são as empresas chinesas, como aquelas, sobretudo, aquelas que atuam no Brasil, são muito empresas estatais que têm políticas de mais longo prazo. Né? Eles têm objetivos estratégicos, não é a satisfação do lucro acionista a curto prazo. Mas, de qualquer forma, tanto o problema não é, é a, a... Não sei se a agressividade é a palavra certa, mas a, a, a, a, o avanço do, do capital chinês, tanto no, no, no caso do Brasil, vamos ficar no caso do Brasil. É, a questão é que eu mencionei isso rapidamente, o Brasil nunca colocou... É, é, contrapartidas para essas empresas multinacionais. O, o Brasil é o país onde as empresas multinacionais, com relação à economia como um todo, tem uma participação maior que na China, maior do que qualquer país do BRICS. Né? Um país que nunca teve fechado as empresas multinacionais. Quando a gente fala ah, o Brasil era fechado, era fechado a questão comercial. Então, os principais setores chaves da economia estão em mãos das empresas multinacionais, com alguma rara exceção. Isso significa se você não obriga eles, como a China fez, a investir na tecnologia né, e monta de lado sua capacidade tecnológica, eles não vão fazer. Porque uma empresa multinacional ia investir realmente em tecnologia no Brasil se ele tem os laboratórios dele na China, Japão, Estados Unidos, Europa. Né? Então, essa falta de uma política mais assertiva. Eu, quando você pensa, por que a China conseguiu? Por que Malásia não conseguiu? Por que México não. A China vai dizer que tem um grande mercado. Né? A troca era essa: tem acesso a um mercado enorme. Né? Não era só mão dobra barata, mas é a, a, a, o acesso ao mercado. Agora, o Brasil também tinha isso. Entendeu? Então, o que, o que precisa o Brasil fazer diante dos multinacionais chineses né, que vem tanto nas privatizações, nas concessões, agora você vai ver quando o, o governo lança as concessões ferrovias estradas, chineses vão estar lá, óbvio. Né, é um oportunidades que que é, que eles não vão é, deixar passar. Né, mas a, o que precisa é, é colocar contrapartidas. Fazer a mesma coisa que a China fez com o capital internacional. Mas não é só contra a China, é também contra as empresas americanas, contra as empresas alemães, etc, etc. Entendeu? Quando a gente, agora, a Boeing desistiu por causa do, do, do, do impacto do Covid. Né? Mas, é, é, é, enquanto eu tentar explicar que tem um movimento, uma, uma nova corrida tecnológica, a quarta revolução tecnológica, e que isso exige né, que você... É, apoia alguns centros de pesquisa, empresas que precisam de investimento público, essa é a discussão, na China, na Coreia, na Europa, nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, aqui, lá, então, na Europa, aí é, você vê lá o Guedes falando coisas que são absolutamente do passado, da, da, da, da, que você vai, é, depois da pandemia, desmontar as dívidas e os gastos com é, é, desmonte do Estado. Então, é, é, o, o, o, não há nada de, de específico a ser feito com relação aos investimentos das multinacionais do capital chinês. O que precisa ser feito é com relação a todos os capitais internacionais. O seus Frutado já falava da X60. Não é para barrar as empresas internacionais, é para colocar eles dentro de uma estratégia de desenvolvimento nacional. É isso que a China fez. O problema é que cada vez que eu tento discutir, não, evidentemente no ambiente nosso do PT, mas com um público, vamos dizer, mais liberal, eles acham que eu estou defendendo o fechamento da... Não é isso. Então, essa é uma questão. Ou seja, muito do que se falou contra a forma como as empresas chinesas estão chegando, claro, precisa criticar, mas não é... O problema é da forma, eles não fazem diferente do que os, os europeus e americanos fizeram, a mesma bala para, para a África. Bom, a questão da China, tecnologia e mão de obra barata, veja, é claro, é um país em desenvolvimento. Né? É, o, o, há milhões de trabalhadores e há uma preocupação enorme com a coesão social. Né? Então, há um esforço né, de manter empregos por exemplo, no campo, de criar, enfim, não são coisas contraditórias, entendeu? É uma fase, inclusive, de transição, você ainda tem muitas multinacionais ocidentais trabalhando com trabalhadores com mão de obra barata, mas isso não é mais o centro do dinamismo é, e a China não quer que isso continue sendo o centro de dinamismo, o é, é, que é exatamente é, é fazer subir essa escada? É, esse é um, é um processo. É, é, e também... É a, a Bom, enfim, tem gente muito mais capacitada do que eu de falar disso, mas é, os próprios trabalhadores chineses eles vão reagir também. É, eles, eles vão querer e teve é, tem vários relatos né, de é, mobilizações é, várias é, e, e enfim a China é, entendeu a necessidade né, de que um desenvolvimento equilibrado exige uma coisa exige proteção social etc, etc. então enfim não é uma é, é, contradição aí é, Espera aí, o, o, bom, o paradoxo, veja, da, da Estados Unidos, não, não eu tentei explicar que não é. Né? é o, o essas, essas organizações internacionais que os Estados Unidos criaram né, na, em 45 eles eram funcional para aquela expansão do capitalismo americano. Né? É, em vários momentos, inclusive, já naquela época, eles fizeram as coisas unilaterais, o Vietnã não foi com o Conselho de Segurança. Né? É, jogar mais bombas na China do que em toda a, guerra, a Segunda Guerra Mundial não foi com o Conselho de Segurança. Então, você é, a ideia do que os Estados Unidos seguiram... todos Não, ele sempre foi, foi quando é útil. Essa, essa é a vantagem de você ser poderoso. Você usa quando convém e usa estruturas paralelas é, ou unir, de forma unilateral agora o o, a, a, é, o o em fases é, a, a, agora que a gente está vivendo é, que o Trump faz ele aposta muito né em relações é, bilaterais mas o Reagan fez isso também é, quando ele obriga o Japão a desvalorizar ou desculpa a valorizar a sua moeda é, para quebrar a capacidade de exportação do Japão o, quando ele obriga é, os chamados acordos é, voluntários né, para diminuir as exportações é, e obrigar as montadoras japonesas a produzir nos Estados Unidos, isso tudo era, isso era bilateral. É uma enorme invenção do, do, do Trump. É, na verdade, o, o, o, o Trump, ele... ele, ele é, ele vai enfatizar mais, né? sim, essa, essa forma bilateral de atuar. É, mas tem o establishment, a ideia de sair da OTAN, por exemplo, agora se fala muito, ah Trump está retirando 9 mil soldados, mas espera aí, o, o Obama retirou 11 mil soldados da Alemanha, ninguém falou nada que ele estava saindo da OTAN, etc. Então, é, o Trump colocou: vai ter 25 mil soldados na Alemanha. Me parece bom demais. <risos> Para quê, aliás, 25 mil soldados? entendeu Então, não é que é, é, ele está acabando com, com, com a OTAN, porque existem é, estruturas. É, é, acho que foi o Celso Amorim que falou do Deep State, é, ou seja, no Estado, as estruturas que vão é, continuar apostando. É, em, em certas estruturas, o tão com certeza, é, é uma dessas. Né? É, e, muitas vezes, a tensão né, em torno de é, algumas organizações internacionais, na verdade, são formas de tentar é, enquadrar é, os, pa os países, são tanto aliados como competidores, dentro de uma estratégia dele. E aí vou terminar com... Ah, não, tem mais tempo peraí. A questão da... É, da diferença entre é, o governo Biden, no caso, parece que é isso, e o governo do segundo governo, Trump. É, veja, de qualquer forma, nos Estados Unidos, né, eles estão procurando manter seus privilégios, significa manter a sua hegemonia, significa manter a sua dominação, e ambos sabem que a China é uma ameaça né, para eles. É, e, de certa forma, é, é, não é que, a, a, a, como eu falei, os democratas tenha achar que é melhor para os Estados Unidos, nesse momento, você compartilhar né, com é, novas alianças, uma rede de alianças, e... É, mas se você olha, por exemplo, durante o Obama, né, as maiores, que eu estava falando para vocês, a forma como os Estados Unidos usam uma legislação deles, nacional, né, para, com base nele, prender, é, é, é, sequestrar ativos de empresas e prender é, é, representantes dessas empresas, quando você vai ver... Quando isso mais aconteceu foi durante Obama, né? com relação a Cuba, por exemplo. Né? O, o, o banco francês, Paribas, pagou 8 bilhões de multa por ter feito negócios com a Cuba. O que, que os Estados Unidos tem a ver com isso? A França fazendo uma relação Não é coisa do Trump. Né? A, a, a busca de subordinar né? os aliados né? e, e, e, sobretudo, né? impedir o crescimento da China será presente né, tanto com Biden como na é, no Trump. Agora, claro, há diferenças em várias outras áreas também muito importantes, né, é, a começar com o estilo, né, a estilo agressividade né, que que estimula a agressão contra min contra minorias, a questão do, do racismo, a gente viu. É, essas coisas são muito importantes também né? é, portanto assim para a paz mundial né, não não não veja assim nenhuma garantia é né, que um ou outro seja melhor né? mas para vamos dizer, a paz nos Estados Unidos né, é, é, eu tendo a achar que o Biden é melhor né? porque o Trump é, assim, há menos conflitos né, raciais, a questão da, da enfim, da, da, da, da forma como os, as tropas dele, vamos dizer, atuam. É, então, mas para a nossa conversa sobre a disputa China-Estados Unidos, é, eu, eu tendo a achar é, que vai ter algumas mudanças, é, mas que o acirramento do conflito está aí dado. Isso depende das negociações, pode, por exemplo, com relação à Rússia, é evidente que Hillary Clinton teria tido um, um, uma postura muito mais agressiva. Né? Com relação à a, é, a questão da, é, da Síria, por exemplo, a Hillary estava né, é, doidinha de uma ação muito mais é, decisiva, militar, que isso quando era era ministro das Relações Exteriores com o Obama, certo? Então, é, os democratas, eles não, não um governo democrata do Biden, né, sobretudo, né, não garante de nenhuma forma né, que podemos resolver essas disputas né, de forma pacífica e que o Trump apontaria para resoluções, resoluções mais mais agressivas. Aliás, justiça seja feita. É, é, e, e isso precisa também de reflexão Eu acho que é, o Fiori mencionou um pouco isso O governo Reagan né, ele pressionou muito né, Aumentou muito o gasto militar né, Isso foi fundamental exatamente para a recuperação A terceira revolução tecnológica Mas quantas guerras ele fez mesmo? Quem que o, o, o Reagan invadiu? Grenada uma ilha, não, não é que não seja importante, mas, e o Trump, ele gritou, falou, gritou, falou, aumentou também o gasto militar, mas não é aquela, a procura, ele não, ele não, teve várias forças no governo que queriam invadir a Venezuela, é, o próprio Bolton, que agora você, você tem postura de, é o assessor que saiu, agora escreveu um livro para detonar o, o Trump, enfim, você pode ver que as brigas em família tem todos os lados. É, bom, isso sobre as eleições, mas então, de novo, para o povo dos Estados Unidos, para a paz nos Estados Unidos, é, eu espero que, o Biden ganha, mas do ponto de vista da relação com os países em desenvolvimento, do ponto de vista da relação com a China, da relação com a Rússia, é, é, pode ter diferenças, mas, mas no, no, no, na, na essência é manter, é fazer tudo o que for possível para manter seus privilégios, para manter sua hegemonia, é para reorganizar sua hegemonia, é para conter o avanço da China e para manter a União Europeia, se existente. Porém, o fraco é o suficiente para dominar, forte é o suficiente para resistir à influência chinesa. É, isso vale para os dois, na minha opinião. É, bom, tem. Eu. É, peraí, você colocou aqui. É, é, veja, eu. eu, eu se a China fosse hegemon, é um pouco o que eu falei, né? a, a, a, a forma da China atuar, ele não, ele exporta capital, né? ele, ele vai atrás de recursos naturais, né? ele tem no âmbito internacional uma estratégia é, capitalista em função do seu processo de acumulação. Né? isso não é nenhum isso não diz nada sobre o que está acontecendo na própria China isso pode ser uma contradição não não sei se é uma contradição mas para os países não existe essa questão do sul-sul ou de ganho ganho isso é leiro-leiro certo eles vêm aqui para como também o capital europeu o capital Estados Unidos, para lucrar, para se apropriar é, dos recursos e, é, inclusive, é para, é, é, enfim, influenciar a própria organização da, da economia brasileira em função do seu processo de acumulação, a questão da agricultura é uma questão evidente. Né? É, você pode dizer a soja, inclusive, acabei de publicar um artigo em Le Monde Diplomatique é, com um aluno meu, Renaldo. Campos, onde a gente mostra é como a China opta é, por é, depender da importação do soja, né? porque a soja exige muita terra, muita água e pouco mão de obra. Né? Então eles tiveram uma enorme expansão na agricultura. Poucas pessoas têm isso, têm isso claro na cabeça, mas a China fez enormes investimentos é, em tecnologia agrícola, aumentou muito a produção, mas não na soja. É, onde a consumo aumentou muito e o Brasil faz isso. Então, um terço do, da, da, da área é, a, a agrícola do, do Brasil está em função da exportação de soja para, para a China. Né? E, e aí, é, alguém fez um comentário para mim, não, mas porque o, o setor agrícola também é muito forte, né? por isso que essa relação com a China. Mas, ao contrário, também pode -se afirmar a demanda chinesa, né, construída ao longo dos anos, e agora os investimentos em ferrovia e em portos para garantir é, a, a, o, o escoamento, as exportações da, de soja e de outros, né, de, de, de eucalipto, etc., outros que, que exigem muita água, muita terra. É, isso também fortalece exatamente esses setores. Entendeu? Então você vê aí uma, uma relação é, é, entre aqueles né, que gritam de um lado contra a China, mas do outro lado, sei, um, vários setores constitutivos do apoio a Bolsonaro eles é, mantêm é, essa relação firme e forte com a China. Ou seja, o problema aí não é a, a China, porque Estados Unidos, como eu, falei, eu insisto nisso. É, portanto, é, é, eu não acho que a China está tentando dominar o mundo, na verdade, eu também nunca achei que essa era a vocação da União Soviética, mas da China, com certeza, muito menos. Né? O que a China está tá, tá fazendo é desenvolver seu país, que é gigante, que tem grandes necessidades, e a atuação das suas empresas apoia as suas empresas no exterior ele está em função desse processo de desenvolvimento e no caso da Ásia ele entende que a sua soberania também exige uma saída da influência dos dos Estados Unidos exatamente por isso eu acho que a Meco tem essa essa visão, que é possível, é perfeitamente possível fazer uma pactuação entre a União Europeia e a China, vai ser muito interessante acompanhar essa cúpula em Leipzig, é, que não é uma cúpula é, de, que tem encontros anuais, não. é uma cúpula especial que a, a Merkel inventou, é, vai ser muito interessante acompanhar, exatamente porque é, vai se tentar isso pós-Covid, é, espera-se, é, vai ser, é, tentar exatamente estabelecer uma relação que garante um, uma convivência, é, onde é, a Europa reconhece, é, há de reconhecer, senão não vai dar certo, o direito da China é, de se desenvolver, é, de continuar se desenvolvendo, entender que a China é ainda um país em desenvolvimento, é, e, e, do outro lado, a China, então, é, também, vamos dizer, é, respeitar né, essa relação com, com a União Europeia, que, como eu falei, o que diante da, da, da, da própria desintegração, da confusão na Europa no, no, com a crise do euro, a China aproveitou e fez relações né, com alguns países, depois investiu em outros, enfim, um pouco como os Estados Unidos também fazem né, de, de jogar um país contra o outro e manter a União Europeia fraca é, é, para poder ter mais é, influência. Nesse sentido, é, essa relação pode também garantir uma certa... Teve uma pergunta se, se há um risco de escalar para uma guerra. Eu, eu não vejo isso agora. Eu não vejo nenhuma sinalização que há uma é, preparação para a guerra, é, uma necessidade de guerra, é, mas é claro que tem alguns conflitos que precisam ser resolvidos. Né? E, com certeza, Taiwan é um desses. Né? Então, é, isso é um ponto que aí não é com, com a União Europeia, né? É, mas quando se fala que não tem uma guerra generalizada à vista, você, você, eu falei do aumento da da competição entre as empresas multinacionais, de um lado, e a, é, a rivalidade interestatal. Sim, isso parece muito as discussões é, antigas, é, o debate clássico é, sobre a relação do imperialismo, do, etc. É, mas a nesse momento, é, a própria presença das bombas atômicas, eu tendo a achar né, que é, esse conflito vai se dar muito mais é, na, no, no, no controle do, das cadeias, na apropriação do lucro, é, e, e não exatamente preparação para a guerra. Mas, enfim, esse é um debate, eu vi que é, o Fiore tem, teve, fez lá algumas colocações um pouco é, diferentes. É, então, eu acho que mais ou menos o que eu... É, eu só, então, o que, posso também falar uma coisa rápida, que não foi perguntado, que eu achei que alguém ia perguntar, Claro, sim, sim. você tem nove minutos. Não, não, tudo bem. Não preciso também é, completar tudo, que aqui já é muito tarde, gente. Eu tô, fiz isso com volta, eu falei, eu quero, eu quero gravar, eu quero ao vivo para poder ter essa interação mínima que é possível pelo Zoom, mas aqui já são quase quatro horas. Mas a pergunta é com relação à, à questão do clima, né, que mobiliza muito... Né, e que é uma questão é, muito presente, e, e alguns falaram que a, a própria pandemia vai, vai colocar a questão do clima no segundo lugar, mas eu acho que não. A questão do clima tem muito a ver, tem muito a ver com essa corrida tecnológica, né? a disputa pelas novas tecnologias, mas tem também a ver com a independência, o que a União Europeia está tão investindo e quer investir é quer usar esse fundo da reconstrução, é né? que eu falei da aliança para a bateria, é, tem vários outros projetos que são tecnologias é, que, é, que garante, enfim, que, que, que garantem sair é, da dependência de energia fóssil, porque a União Europeia não tem mais, não tem petróleo, não tem gás, é tem pouco carvão e carvão é complicado então a dependência é muito grande é né? nessa busca de uma maior é, controle regional é, a busca do, do, do, do é o projeto do, de, de New Green New Deal né? que é esse projeto aprovado né? na Comissão Europeia ele está é, muito ligado à tecnologia e é uma soberania né? Mas veja, contrário aos, aos, aos grupos da direita populista que defendiam os chamados soberanistas, eles eram chamados, chamados de soberanistas, sobretudo na França, não é, é, não é imaginável que se pode conquistar isso em, em nível desses países pequenos. Porque de, de, mesmo a França e Alemanha são países pequenos. Então, nesse aspecto, é, é, o essa tentativa, essa nova tentativa, talvez, enfim, talvez é uma única última chance de mostrar como a integração importante é também uma reflexão sobre a América Latina. Não há nenhuma possibilidade de você retomar qualquer projeto, pensar no projeto enfim qualquer que seja é um desenvolvimento industrial tecnológico está longe do debate no governo atual mas que a gente precisa retomar com força e com os outros exige uma opção é, latino-americana é como eu falei é a mesma coisa vale para, para a África porque senão esses países é, a, a, a gente já no Brasil a gente perdeu é, toda a terceira revolução tecnológica como que tinha a crise da dívida. O, o, o desenvolvimento da capacidade produtiva no Brasil nunca estava tão próximo ao centro que em 79 Inclusive, tem estudos que mostram isso claramente. Porque aí o Brasil parou, toda a América Latina parou, e os outros começaram a investir pesadamente em tecnologia. Agora estamos no início de uma nova fase, e a gente tem agora um projeto que vai exatamente completamente na contramão, né? quer dizer, né? para eles acha que então o Brasil vai ser uma grande fazenda e o chip para os chineses está bom, entendeu? Eles não vão se preocupar com o, é, o desenvolvimento industrial tecnológico do Brasil, não vão mesmo. Para eles está ótimo, eles vão até lhe dizer não, é a gente complementar, você exporta soja, é a gente então, e, e, e, mas mesmo o Brasil, com toda a, a, a, a riqueza e grandeza que tem, ele precisa da América Latina. Então, o, o, o talvez, se a Europa consegue, é, enfim, mostrar é, o, o avanço, a importância desse, dessa integração, para se colocar, para criar condições para o seu, é, seu desenvolvimento tecnológico, enfim, no caso deles participar dessa briga. É, é, de uma forma autônoma, né? porque se a Europa não conseguir, vai ser isso, né? vai ser um espaço né? onde a China e os Estados Unidos vão disputar lá sua, é, seus, seus projetos. O que já é a realidade é, aqui, e, e uma forma de responder, é, é passa necessariamente pela pela integração, que acho que vai ser, inclusive, objeto de outras outras aulas, não é isso, Walter? É. Então, eu ficaria por aqui. É, agradeço novamente as, as perguntas, e, enfim, espero ter contribuído com a reflexão e sempre à disposição. Muito bem, então, me compete aqui agradecer ao Jorge Romano, professor da Universidade Federal do BC, por ter contribuído dando essa aula no curso Mundo em que Vivemos, ele já nos contou que lá são 4 horas da manhã, ele fez a gentileza de fazer a aula ao vivo para poder ter essa interação e é, dou esse retorno para ele que mais de 400 pessoas acompanharam esse esforço, então valeu a pena. Desejo é boa dia. noite a todos e a todas. Bom dia para o Jorge. Okay. Tá certo. Eu sou bicho noturno, para mim não tem problema. Bem, tá obrigado bom. ao Márcio também, que nos acompanhou aí. Sim, obrigado, e... Márcio. Muito bem, boa noite a todos e a todas, e encerramos por aqui. Boa noite, Jorge. Okay, boa noite, tchau, Walter.